Fala galera, eu aqui mais uma vez Só que agora para ensinar como ganhar uma arma no Crossfire e como conseguir ZP grátis Você vai no site do jogo é, Aqui tem do lado direito do site tem receber uma arma grátis, Aí você clica pedir pedir para você conectar no Facebook. O bom é que você já está conectado, né? Você clica. Eu não vou curtir não, porque eu já curti já. Aí pode dar algum erro aqui, vou voltar. E agora eu vou ensinar como ganhar ZP grátis. Você clica em comprar ZP aqui em cima. Pronto. Aqui vai abri abrir essa parte aqui, você clica em receber os IP grátis, vem aqui ó, clica, espera aqui, deixa nesse aqui mesmo. Pronto, apareceu, aqui você escolhe o que você quer, eu dou uma dica, melhor você escolher os que tem menos valor, porque aí é mais fácil de você conseguir. Aqui você lê aqui, para ter uma dica mesmo, você traduz. Valeu, galera. É só isso mesmo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Curta aí minha página no Facebook que eu vou deixar, deixar na descrição do vídeo. É isso mesmo. Aí valeu. Até a próxima. Fui. I don't know what You can't get a dollar out of me Don't lack, No Cadillac, no purpose